Olá pessoal, Rogério Galvão aqui de novo do canal do site de veículos veículosunicodono.com.br e atendendo mais pedidos dos nossos internautas vamos falar sobre câmbio automático. Como comprar um carro seminovo com um câmbio automático, como fazer um teste para não comprar um veículo com problemas. Para isso nós vamos conversar com um especialista no assunto, o Reinaldo da Câmbio Center aqui de São Paulo. Conheço já há muitos anos, acho que uns 20 anos já, vamos lá, é, desde 91. Então tem mais de 20 anos aí no ramo. E é um cara é, realmente que conhece muito do assunto. E aí nós vamos começar, eu, a gente conversou aqui antes da, da gravação, é, para passar alguns passos essenciais antes de efetuar uma compra para você que vai comprar um veículo com câmbio automático. Todo mundo sabe que o câmbio automático é, é um, tem um custo muito alto de reparação. Então às vezes você está, de repente, achando que está fazendo um grande negócio, só que aí você tem problema no câmbio e vai gastar aí por baixo é dependendo do carro se é um carro de é, é, nível médio né você vai gastar na faixa de 5 a 7 mil reais né então, para fazer uma às três vezes, vezes a gente acha que está fazendo um grande negócio que está entrando numa grande roubada é, <risos> é, esse que é, é o problema então é, a gente separou alguns, alguns cinco passos assim essenciais na hora de você comprar um carro mas antes ele comentou algum, algumas coisas interessantes para gente quebrar algum, alguns paradigmas, né? Muitos testes, o pessoal fala, ah, tem que colocar na ladeira, as, é, pôr o pé no freio, as, engatar, acelerar o extremo. Conta para nós essa história <risos> Bom, vamos lá. É, o, o usuário, que é o proprietário do carro, uma das maiores dúvidas que ele tem é como saber se o carro está com a transmissão danificada ou não. Né? Então, é, existem... Diversas é, lendas aí, né? É. É, que o cara vai, para num, num, uma rampa. Uma, numa rampa, engata o drive, puxa o freio, acelera, se o câmbio suportar é porque o câmbio tá bom. É. Se o câmbio estourar é porque tava para estourar. Isso é um absurdo. E né? ele mesmo para estar estourando. Ele mesmo pode estragar um uma transmissão que ali estava ok, né? Entendi. Então precisa tomar muito cuidado. É para testar o carro normalmente, ver se não tem nenhum trampo, se não tem Sim. nenhuma uma, é, deficiência quando vai ter a passagem de marcha. Né? se não tem nenhum vazamento Sim. e basicamente é isso, né? o, carro, isso né? o carro automático foi feito para trazer conforto para o usuário Sim. então ele não tem que ficar se preocupando se deixa no drive se põe no N isso tudo é, é absurdo, é. Né? É. se você deixar no drive é, ele foi feito para isso né? esse é. negócio de ficar tirando, colocando eu acho que Legal, legal, legal. É, nós comentamos de cinco passos importantes para você efetuar antes de uma compra Certo, aí você comentou o primeiro, que é o teste do carro frio Primeira dica do Reinaldo, teste do carro frio Eu sei que é um pouco mais difícil, porque às vezes você marca em algum lugar E o carro do, da pessoa que você está interessada tá, já está quente né? Mas Isso. o ideal é frio e ele vai explicar porquê é, na realidade, eu, eu acho que o ideal mesmo, é, o primeiro passo é a visualização do compartimento do motor. Certo, né? certo, Você abre o compartimento do motor, o capô, e observa se, lógico, você vai ver um monte de mangueira, um monte de fio, você não sabe nem para que aquilo serve. Mas vê se tem alguma mangueira nova que destoa, mangueira de água que eu falo, hum. que destoa do, do carro. Isso é sinal que o carro teve um provável superaquecimento. Sim. Se ele teve um provável superaquecimento, é sinal de que aquela transmissão ou ela está comprometida ou a vida útil dela foi muito diminuída. Mas também o rapaz pode ter trocado a mangueira preventivamente. Que né? é, difícil, né? é Pode ser, né? mas é bom ficar atento a isso. E aí o resto do, dos é. testes para se certificar. Aí o que, que você tem que fazer? Você vai com o carro frio, né? fazer, ele tem que estar bem frio, a primeira o primeiro engate em drive do carro, o, a resposta ela tem que ser em até 2 segundos no máximo. Né? puxou a alavanca, pois em D, até dois segundos ele tem que engatar. O ideal é, é instantaneamente, um segundo. Sim, sim. Mas tem alguns carros que até demoram um pouco mais, depende da construção dele. Né? A gente não vai ficar falando demais, né? mas é, é, é meio natural que isso. Se ele demorar mais do que isso, isso é sinal que ou a transmissão está com a vedação interna danificada, ou o carro está com um nível de fluido baixo. Né? que pode estar tá precisando fazer uma manutenção para eliminar vazamento ou então a, a, a transmissão está comprometida esse seria um dos primeiros passos ao sair com o carro frio verificar se as mudanças de marcha estão normais né? cada, vale lembrar que para cada mudança de marcha existem em média 4 pontos de mudança então se você tem um carro de 5 ou 6 marchas né? O, o, o, o percentual de uso do acelerador é que vai fazer ele mudar de marcha mais rápido ou retardar a troca Pé levemente tocado até 25%, mudança de marcha em torno de 1.800 a 2.000 giros Pé de 25% a 50%, mudança de marcha em torno de 2.000 a 2.500 giros Pé acima de 75%, mudança de marcha em torno de 3.500 a 3.800 giros é. E pé é, 100%, além de ele esticar a mudança de marcha até o limite previsto pelo fabricante, né, ele pode também é, indicar uma redução de marcha de, é, se ele precisar fazer o quick down. Hum. Mas isso tudo é, é, é uma coisa assim que varia muito de modelo de carro para modelo de carro. Como nós estamos falando aqui, Gen gener generalizando, é. em média é isso daí que vocês têm que prestar atenção nesse é. momento. Isso, na parte fria, né? Isso, na parte fria. Certo. Outra dica muito importante é, depois de, de você estar em movimento com o carro, procurar trechos é, urbanos de trânsito intenso. Né? Certo. Por quê? existe um, a maior parte de defeito que dá numa transmissão automática é por superaquecimento. Né? Esse é, foi feito um estudo pela ATSG norte-americana é, que fornece informação técnica sobre transmissão automática que 75% dos defeitos de transmissão automática elas são ocasionados por superaquecimento do sistema ou o próprio câmbio lá dentro, ou do carro em relação ao câmbio, então um item que as pessoas pouco, pouco procuram saber é se o sistema de arrefecimento do carro está bom, ele é que vai dar a vida é útil, interligado, né? ele é interligado, ele é que vai trazer a vida para o câmbio pro motor. e para o motor, então é, às vezes é melhor você trocar a água fazer a limpeza do sistema de refrigeração do motor por um aditivo por um aditivo atenção. correto nunca colocar aditivo ah, esse aqui é, serve Sim. não? O homologado, existe, né? Homologado, porque homologado existem, Isso, existem aditivos de base orgânica e de base sintética. Sim. Por essa razão, tem uma coloração lá, tem vermelho, vermelho azul, azul verde. verde, amarelo, enfim. Você nunca pode colocar o um, um corante, é para identificar. Sim. Mas você nunca pode colocar, para você não errar. Um, um aditivo que não seja original, se não tiver, você tem que seguir lá a cor da tabela, tabela, a tabela, é isso mesmo. É. enfim, é isso que a gente tem que prestar atenção. Aí, aí entra a parte do dele quente, né? depois de você ter isso, uma rodagem, você isso. esquentou o motor. Você esquentou o motor, você procurar um, um trecho de trânsito intenso, né? tem que ser aquele trânsito mesmo chato. Você vai pesar, para, para, para. Se você ficar 20 minutos nesse trânsito, e o carro, não começar a dar tranco no câmbio, continuar com as mesmas mudanças de marcha, comportamento igual, aí você vai para outra fase do teste. Você, porque se o câmbio tiver problema, no superaquecimento o problema vem mais à tona. Uhum. Né? Dá mais tranco. Dá mais tranco, às vezes patina também, perde tração. É. Entendeu? E quando você vai comprar um carro, o cara nunca vai te levar para um coisa intenso. Porque ele vai falar assim, ó, oh, vamos por outro caminho, Não. é mais é suave, sim, né? Sim. Aí, depois que você testou no trânsito intenso, você é recomendável você pegar um trecho de estrada. Para quê? Para você ver todas as mudanças de margem, prestar atenção se todas as margens estão sendo mudadas, se possível, para no acostamento, num trecho é, é, de sequência única, né? sem obstrução vai sentir a mudança, lembra que o carro sempre sai em primeira, então você vai perceber se a mudança de primeira para segunda está ok, né? a primeira mudança vai para a segunda, de segunda para a terceira, de terceira para a quarta, de quarta para a quinta e assim sucessivamente. Tudo uniforme, sem trans, Vale lembrar que hoje existem transmissões até de nove velocidades, é, é. Né? então é, você tem que testar todas e saber se estão adequadas. Né? Depois que você fez esse teste em estrada, tá ok, utiliza o recurso do Quick Down, se vocês não sabem o que é Quick Down, Quick Down é um, é um recurso que está é, previsto no módulo do carro para ele reduzir a marcha de acordo com a porcentagem de uso do pedal do acelerador. Então se você, às vezes, ele vai fazer o quick down e às vezes não vai fazer. Tudo vai depender o que da variante que vai ter. Se rotação do motor, velocidade, é, às vezes entra até altitude, né? Marcha que ele está, se permite ele fazer o quick down, o módulo libera. Quick down nada mais é do que uma redução. Então ele vai reduzir uma, duas de ou três marchas. acordo com o peso do pedal. Peso do pedal, velocidade, é, com a porcentagem de uso do pedal do acelerador. É. Então vale lembrar que uma das peças que mais se utiliza na transmissão automática não é nem dentro do cano, é o pedal do acelerador do carro. Sim. Entendeu? Então tem que prestar atenção nisso daí. Depois que você viu que todas as marchas não tem trampos, não tem patinação, é, seria recomendável, é a parte de vazamento. Você fazer a parte, dar uma continuada na parte de visualização Sim. e ver se não, não vazar água, se não vazar água do sistema de refrigeração, se não vazar óleo. Passou em todo o teste? O ideal é levantar, né? É, o ideal é levantar. Você é, vai dizer, mais, posto às do vezes carro, é difícil, mas. dá uma cachê o né? cara no não cara. O gigantista lá. Levanta o carro pra ver carro. se tem algum vazamento nessa parte do é. motor câmbio, né? Isso, diversas pessoas vêm aqui e me procuram para mim testar um carro. Eu diria que um teste desse você vai perder uns 40 minutos a uma hora. Com certeza. Se você não perder uma hora, o risco de você. Comprar um carro e ter que fazer uma... Me visitar aqui. Que, <risos> que não é ruim é. para ter... É, eu vivo disso, <risos> mas a gente está aqui é para ajudar. Eu sou Deus esse. tem bastante é. serviço. O risco é muito grande, né? É. porque Se você compra o um carro e não anda... Pra, dá uma volta no quarteirão, nunca é. vai ser não um vai, teste. Não é um Entendeu? Teste. Você tem que andar por uma hora. Então, é uma ilusão de um teste. Isso, é. exatamente. É uma ilusão São de um teste. São trechos. O ideal é se você pudesse ficar com o carro mil mas não dá, né? É. É. Então... É mas legal, eu acho assim, muito bacana. Primeiro, primeiro passo, recapitulando. Teste do carro frio, primeiro bem frio, acho que tem que ser o okay, quê? Uma hora, duas não, horas. Não, não de assim, preferência né? de quatro a cinco horas. 5 cinco horas o carro totalmente frio. Totalmente frio. Não é fácil, mas se você quer realmente fazer um teste uma adequado, Uma compra segura, né? Uma compra segura, marca com a pessoa que está vendendo, Ó, eu vou chegar cedo aí na, na tua casa, ou na tua loja, ou na tua empresa, né? E Põe a mão em cima, cima do capô e vê é, se não está de quente. quente. <risos> Depois o teste do carro quente, que é o teste de rodagem, andar bastante, trânsito pesado, pegar um pouco de estrada, sentir as marchas, a uniformidade das marchas. Né? Isso. O terceiro o teste visual, vazamentos, é, ver se, tentar levantar o carro ver o vazamento embaixo, se tem algum vazamento no, no motor, no câmbio, já ficar atento com isso. Vou agachar mesmo, agachar cara ela é, está é, falando muito Celular bem. hoje, ele retira é, uma foto, sei lá, tem que ter que estar tá um jeito. Né? E a, a parte, o quarto seria, as mangueiras de radiador, que ele deu essa dica, né? as mangueiras, se elas são novas, se elas foram trocadas recentes, se elas destoa. Pô, essa mangueira é nova em relação ao resto né, do compartimento É, caro. porque se o cara fizer, for fazer manutenção preventiva, Todas as mangueiras vão ser novas tá nova, Se é uma mangueira só que está é. nova aí... É sinal que esse carro teve um superaquecimento é Aí que você tem que fazer os testes mesmo para valer Exatamente o carro, né? E o último quesito eu acho que é o um teste realmente de... de... Falamos do... da mangueira É, mas você, a gente não pode esquecer Olhar o painel do veículo e ver se não tem nenhuma lâmpada seja, acesa Ah, sim. Correto? As lâmpadas amarelas indicam algum sistema trabalhando fora, é, fora do padrão, que requer uma manutenção. Sim. Né? Então você pode, se acender uma lâmpada amarela no painel do seu carro, você vai até uma oficina, você pode ir andando com o carro. Sim. Mas se acender uma lâmpada vermelha, ah, para, de coisa, imediato. É, para, de é, para de imediato. E eu... E o quinto teste que a gente comentou, que é muito importante, né, Renato? A questão da análise das trocas dos fluidos de, de câmbio, né? Isso. É esse que é o acho que é o... É, ver se tem um prontuário, né? Às vezes tem cliente que anota, mas é brasileiro não anota nada, né? Então, não tem muita tradição, né, pessoal? E trocar o óleo do câmbio, eles procuram, às vezes, não trocar quando dá problema. É, na realidade, o, o advento de trocar o fluido, manutenção preventiva no Brasil é muito cara né? É. Porque a gente tem um, um problema de, de super é, tributação, né? Então, hoje, uma troca de fluido de um, um carro de valor médio, de 60 a 80 mil reais, você vai gastar aí em torno de 800 reais até mil reais, né? Então gir, giraria em torno disso daí, né? Dependendo do modelo do veículo. Aí você.. O recomendável, recomendável, né, é, por órgãos que fornecem literatura técnica para nós, seria a cada 40 mil ou 2 anos de uso, né? mas poxa, você vai lá, você vai trocar quantas vezes, uns poucos seu carro tem 250, vai chegar uma vida de 250 mil quilômetros, né? é, trocando ou não trocando o óleo. Você vai fazer um, um, uma troca a cada 800 reais, você vai trocar é, é, mais de 6 vezes. Né? Aí você já está consumindo quase o valor do câmbio. Se fosse um valor mais barato, aí eu diria que para trocar o fluido, troca a cada 40 mil e você vai ter uma durabilidade, se o, câmbio, se o carro for de uso urbano, em média de 120 a 150 mil. É, eu, eu, eu sei que vai ter gente perguntando para a gente, assistindo esse vídeo, ah, tem, tem carros que dizem que não se troca o óleo do câmbio. Isso, Isso. na realidade, é o é um long life, então, é, que é, um é tipo na um realidade cara. a gente recomenda justamente o, o oposto, né? Cada fabricante com, é, tem a sua recomendação. recomendação, né? Eu acho o seguinte: se você troca o fluido do câmbio e coloca um fluido novo, você está é, fazendo um benefício para o carro, porque você está retirando aquela impureza. Que se ela ficar lá vai entupir o filtro e, o, e a transmissão vai acabar se deteriorando, né? E se você não troca, você vai ter uma vida útil diminuída. O que pode ser. Existe um mito aí. Ah, mas eu, eu pulo na internet e eu vejo lá, eu troco o óleo e não troco o óleo do carro que dá defeito. É, é tem, muito. <risos> tem muito. Tem disso, muito disso, né? É. é, porque se você põe um óleo novo, vai soltar o verniz, é. vai é. espumar, é. vai. É. Na realidade, o que acontece é o seguinte, né? O fluido, depois que você tem uma certa vida no, na transmissão com aquele fluido que saiu original de fábrica, Certa vida seria o que? Depois de uns 50, 60 mil A transmissão automática ela é composta de alguns Componentes de composite Eles geram resíduo pelo trabalho Que seriam esses discos hum. né? Eles geram resíduo né? E esse, essa fuligem vai ficando no óleo Então esse óleo ele vai engrossando Certo? Com esse material estragado hum. O que, que vai acontecer? É, a folga Da onde saiu esse óleo ela está sendo compensada pelo fluido velho, certo? E aí o uhum. que, que acontece? Se você vai numa concessionária, uhum. né, e vai lá e fala, oh, amigo, troca o óleo aí, eu quero o um óleo original. O óleo original, ele foi concebido para aquela transmissão sem folga. Zero quilômetros. Zero, sem folga nenhuma interna. Se você colocar, se tiver muito resíduo no óleo, e você colocar um óleo original, com certeza vai apresentar defeito, né? Então, Vale também uma dica, se você, voltando ao caso de, de compra de carro para fazer o teste, é, se você trocar o óleo do câmbio e não apresentar defeito, é sinal que a transmissão está perfeito. Tá perfeito, é. né E outra coisa, esse fluido velho, ele, ele engrossa né? por causa da sujeira. Então, tem alguns momentos que não é recomendável trocar, a não ser que você troque e coloque um fluido sobre medida para aquela transmissão, né? que é um fluido um pouco mais denso. É Mas aí depende do carro, né? você tem que perguntar para o seu mecânico é a qual, é, qual a quilometragem e qual o fluido adequado para aquele momento da transmissão. Muito, Seria isso. Muito legal, acho que as, essas dúvidas aí foram bem, bem interessantes e vão, vão servir de muita utilidade aos nossos internautas aí. Acho que agora o mais legal agora é a gente pegar, de repente fazer um teste, um outro vídeo agora, a gente encerra essa transmissão e a gente faz um teste de rodagem aí com um especialista no assunto para tirar ainda mais umas dúvidas aí já na operação do veículo. Beleza? Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.